Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, eu e a Thaís estamos de férias na praia de Enseada, São Francisco, né tá Isso mesmo. Só que a gente tá de férias, mas tá trabalhando, né? Claro. pessoal tá mandando bastante lendas pra gente e a gente tá indo atrás, tamo indo ver. E hoje a gente chegou aqui nessa lenda que foi passado pra gente, um casarão assombrado, onde o dono desse casarão... Ele era muito apegado com essa, com essa casa, com esse local. E quando ele morreu, ele ficou ainda assombrando o local, ele ficou aqui, Thaís, o espírito Nossa, dele. Tiago. Então a gente vai entrar lá dentro, vamos dar uma olhada, vamos mostrar tudo pra vocês. Já tá na, escurecendo quase, né, Thaís? Já é 6 horas, né? Uhum. Então a gente vai entrar lá dentro e se tudo der certo, amanhã a gente vai voltar aqui fazer uma investigação sobrenatural. Isso mesmo, Thiago. Então, galera, já deixa muito like, se inscreve no canal e comenta aí se você quer que a gente volte aqui nesse casarão de noite, né, Thaís? Uhum. Que a gente vai voltar amanhã, beleza? Então, galera, vamos lá, vamos mostrar tudo pra vocês. Bora! Ah, isso parece ser enorme, né, cara? Uma mansão, né, Thiago? Nossa. Olha, fica na beira da rodovia aqui, muito mato. Olha, que coisa linda, hein, Tiago? olha. Coisa mais linda. Olha essas pedras aí na, na, na parede. Aham. Uhum. Olha, tem grade ali, Thiago. Olha o caminho. <risos> Dá uma olhada aqui em volta primeiro, né, Thiago? Nossa, Thiago, parece bem chique lá, hein? É, cara, parece... Faz hein? Thiago, será que não tem ninguém aí, não, cara? Aqui. Olha aqui, Thiago, um ferro. Aqui era a entrada, pelo jeito, E aqui Primeiro era um quatro, lago, dois né, ó. Dois... Olha lá o lago lá. Aham. Uhum. Olha que lindo. É, que... Thiago, tem um capacete. Vamos dar uma olhada lá. Será que tem um aí? Não sei, vamos dar não lá. Parece que aqui é churrasqueira, né? Lareira. Lareira. Olha que lindo, vitral. Sei, né? Thiago, como que não roubaram essas coisas, hein? Alguém? Aqui é churrasqueira. É churrasqueira. Olha é isso. Oi. Nossa, Thiago, tem mais coisa lá pra baixo, ó. Parece que tem um barracão ali, né? Nossa, Vai que legal, gente. Vai Aham. Uhum. Olha, parece que tem sótão, Thiago. Então, Nossa. de lá vi uma janelinha. Vamos lá pegar o principal aqui. Cuidado. César. Tá, então. Thaís, aqui, cara. Thiago, é muito grande isso aqui. Fogão à Isso aqui é fogão à aqui é onde nós entramos tem a churrasqueira. É é Morcego. Meu ah, Deus meu do aqui. céu! É, Thaís, olha aqui. Meu Deus. Tem um porão. Thiago. Ai, tô passando mal. Vai dar eu tô... tô com medo, cara. É por Ai, meu Deus, dá um celular pra mim ligar a lanterna aqui. Tá a câmera. Crima <risos> o celular. Cara, deixa eu ver se eu consigo subir aqui, pessoal. Ó a tampa, que jeito que é, cara. cara tem morcego, a ah, Miguel aqui, Thaís. Tá Tô. Caraca, velho. Pega a lanterna aí. Pode soltar. Tô. Que medo que dá aqui, mano. Rapaz do céu. O que é? aí? Um sótão, Tiago? É, um sótão. Thiago? É uma coisa pegada. Nossa, olha aqui, cara. É outra cozinha. Nossa. Que, que é isso? Ó. Oh. Aqui eu acho que era quarto de empregada, Thiago. Com ah, banheiro, ó. É, uma é lavanderia. É né? vamos fumar, vamos fumar. Caraca. Grande, né? Aqui sai uma porta pra fora. Nossa, Tiago, aqui tem barracão, ó. Olha aqui, tem um negocinho, ó. hein, cara. Legal, hein? Já tá escurecendo, Tiago. O que é isso? Acho que é pra lâmpada. Opa! Morcego! Só vi um vulto! O que, que é aí? Quarto? Aqui é onde ele não estava, né? É aquele porão. Ah, tá! Cara, dá pra se perder aqui tá? Cara, essa casa é gigante! Cara, tá. a coisa é feia aqui naqueles projetos. Tá? Tiago, ali. até Nossa. o varão tá. Ali. Olha isso. É isso! Nossa, Tiago! Era um escritório! Era é um escritório! Olha o escritório aqui, cara. Caraca, mano. Olha escadinha. Isso aqui era uma e? sala. Duas meu salas Meu Deus, que casarão. Cara, eu não subi na Ah! Aqui tem esse é um quarto, né? Ah, Ai, só tinha esse quarto. E, oi? Cara, olha esse daqui. Aqui era uma suíte. Ai, meu Deus. Tia. Só tinha uma Olha aqui, é banheiro. Nossa! Vai embaixo, ó, que eu tenho que Toma, você. Vai lá. Pera aí, que eu não, porra, deixa eu ver uma cor na chave aqui. Galera do céu, ó. Banheiro. Os morcegos estão tá tudo doidos aqui. Ah! Cara, olha essa sala aqui, meu. De de olha ali, essa, ali, olha ali, essa ali. parede aqui, Thaís Sensacional, caramba. cara. Tem mais cômodo aqui, ó. Ó, tem um sapato aqui. Tem mais quartos aqui, Thaís Cara, ó, esse aqui é um banheiro social. Olha. Onde, ah, tem aqui. Banheiro antiapto mesmo. Banheiro não, cara. Ah, esse aqui é tem mansão, Thaís Ó, olha aqui. Abre aí. Cara, isso aí devia ser um tipo um estante. Abre o outro. Devia ser uma estante, é, hein? É, maneiro e tal, né? Ó, aqui era outro quarto. Olha essa janela, tá isso? Cara, tem mais coisa pra lá, ó. As aranhas não tiraram. Nossa, muito coisa por que, que tá abandonado assim, né, cara? Então. Mas é também, né? A história disso aqui, se for real, né? Meu Deus me. Thaís. Ah, olha aqui. O Bob te colocando no cabelo de mulher. É, né? Ó, então é três quartos. Um enorme consumente. É gigante, Tiago, aquele quarto lá. Que casão, cara. Impressionante. Vamos dar mais uma olhada pra cá? E a frente dessa casa, Thiago. Coisa mais linda. Ó, pessoal, esse é o quarto do, do casal, então, que é aquele que eu tem o banheiro. Metam, né? Onde tem a, ah. ó, aquele espelho ali, que do jeito faz parte daqui, ó. Que é onde tem a banheira. Caraca, velho. E você viu o cuchão? É tudo madeira, Cris? Tudo oh, madeira, e não é aquele sualho antigão, não. Não. Aí aqui tem duas salas, ó. Deixa eu dá uma olhada nas gavetas aí, vê se tem uma coisa. Quer é possível perna? Não. Cara, parece tem sangue aqui. Não tem nada, hein? Olha a vista daqui. Nossa, Thiago. É ali é a rodovia, né, Thaís? Thiago, isso aqui é sensacional. Imagina a capa... festa de família, as coisas aqui. E esse capacete aí? Não tem, tá? em volta. Cara, isso aqui é viga mesmo? Madeira, madeira, né? Madeira, madeira, é madeira mano. pessoal Olha aqui, né? Caraca, o mano Mas não tinha piscina aqui? Ah, não sei, Thaís, ó Eu sei que tem parte lá pra baixo Tá vendo? Aqui uhum. também tem mais alguma coisa O que que é isso aqui? Acho que é de cunha passarinho Ah, pode ser, né? Ó, tem uma portinha ali, Thaís aquela cozinha pessoal. Cara, olha essa janela, tenta fechar ela. Acho que é por dentro que fecha. Olha. Yeah. Ah. Cara, já tá ficando assustador, tá Nossa, tiago é isso. o negócio da pia, Thaís. Cara, sensacional, hein. Oi. Vamos embora, vamos voltar amanhã de noite, Vamos. porque hoje a gente não trouxe as botas, não trouxe nada é. Eu queria trazer o K2 e o split box Dá para vir fazer o split box aqui Vamos sair por aqui? Vamos Cara, é uma floresta aí, entra aí Cara, morcego para todo lado Pessoal, é isso daí, a gente veio conhecer essa mansão aqui, a história daqui é sinistra, e a gente vai voltar amanhã, né Tiago? É de voltar noite, amanhã. fazer a investigação sobrenatural, passar o K2, e se tiver sinal, fazer o split box. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, é nóis, falou e fui!